André, eu acho que está gravando. Então, vamos, vamos começar aqui. Deixa eu só fazer uma breve apresentação sua. O André Corvelo é secretário de comunicação do governo da Bahia. Acabou que é um jornalista com vasta experiência na área de jornalismo, na área de publicidade. Foi editor especial do jornal A Tarde. Foi chefe de sucursal do jornal, do jornal A Tarde em Feira de Santana. Já foi secretário de comunicação nas prefeituras de Salvador e de Feira de Santana também coordenou na área política diversas campanhas eleitorais, né? É, em novembro passado tivemos junto, a última vez que eu tive com o André foi em novembro passado num seminário que o Barão promoveu, o Barão Tararé promoveu ainda em Salvador sobre os desafios da comunicação nas administrações públicas. O André teve lá, deu sua contribuição, falou bem, né? Então temos temos tido boa relação. Daí a entrevista contigo, André. Te agradecer muito por você ter topado. Eu sei que você não está de quarentena, tá? 200 por hora, brigadão, viu mestres? Ô Miro, prazer em falar com você e lembrar que naquela ocasião no ano passado nós assumimos um compromisso mútuo de regionalizar aquele seminário, né? Então uhum. é, deixa eu terminar aí essa essa essa coisa aí que a gente está vivendo terrível para a gente pois retomar é. aquele projeto de regionalizar. Seminário de comunicação, eu acho que é uma contribuição enorme para a sociedade de uma maneira geral. É, tamo, nós estamos com o livro já na gráfica, aquele, o livro que foi com base no seminário, porque o seminário foi muito rico né, em novembro, muitas belas falas, intervenções. O livro está na gráfica, também passou essa pandemia, nós colocamos para rodar e aí também vamos fazer um lançamento aí na Bahia. Vamos, vamos faço questão, faço questão que seja aqui na Bahia, sim, com certeza. Valeu. André, vamos lá que eu sei que você está a 200 por hora aí. A, a pandemia tem avançado no Brasil todo, cada dia mais mortes, agora já estamos no platô de 600 mortes por dia, vários estados inclusive discutindo como aumentar o isolamento social para evitar o colapso total do sistema de saúde. Então o Brasil todo está enfrentando esse problema. Né? Ainda tem que enfrentar, além de enfrentar o vírus, ainda tem que enfrentar os vermes. Né? você tem que enfrentar um presidente que é um terraplanista, um negacionista que fala em gripezinha, e daí com as mortes e tal. E tem que enfrentar os vermes na internet também, as fake news. Eu vi que hoje, sexta-feira, dia 8, o vereador carioca, o Carluxo, Carluxo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é o filhote 03 do, do Capetão, né? que é também chamado de Pitbull, é o 02, desculpa, que é também chamado de pitbull pelo Paizão, disparou mais uma fake news contra o governo da Bahia. Né? É, divulgou em seu perfil oficial no Twitter um vídeo né? é, é, com o governador Rui Costa, o embaixador chinês, e falando em ação comunista, vírus, é, jogando confusão na sociedade. É um vírus que está totalmente. É um vídeo totalmente descontextualizado, é de outro período. Que diabo que está ocorrendo? Vocês estão combatendo o coronavírus e esses vermes. O que está que ocorrendo, André? O que, que são essas fake news aí na Bahia? Romero, é, esse, esse assunto é muito sério, é um assunto de uma gravidade que é, a gente fica triste porque, às vezes, as pessoas elas não percebem a gravidade da situação porque elas estão... É, eu, eu digo sempre que isso é um, é um canibalismo, não é bom para ninguém. Uhum. Mas as pessoas vibram, né? o dedo fica nervoso e é, se eu sou simpatizante desse ou daquele partido, aí eu escolho, eu seleciono aquela, aquela coisa que chega no meu celular, aquele WhatsApp que chega no meu celular e se é, eu não gosto da, daquele partido daquele governador, daquele prefeito eu, eu disparo se a notícia for negativa é, e as pessoas não percebem que isso aí é, uma, é um... É um, é um você que é um, um princípio de autodestruição. você está então, pensando em estar destruindo é, uma pessoa mas na verdade aquilo vai voltar para você uma hora é, é um assunto gravíssimo eu, eu, o vereador Rui Costa tem me, me falado assim nós estamos enfrentando nós estamos enfrentando dois vírus o corona né coronavírus e estamos enfrentando a fake news e o que mais deixa a gente triste é assim, desapontado é que no momento que de, deveria ser um momento de solidariedade, deveria ser um momento de união, esses cafajestes, né, esses canalhas, que isso aí, quem faz isso é cafajeste, é canalha, bandido, é, eles continuam atuando. Uhum, eles continuam uhum. atuando. Eles não têm escrúpulo. Nenhum, eles estão realmente ali. É, eles estão, eles estão onde eles sempre estiveram, né, De onde eles vieram que é o esgoto. É o esgoto da sociedade. E, é, e eles são inteligentes, viu? Eles não são, eles são preparados, eles são inteligentes, eles são organizados, eles são financiados, né? É, e a gente fica meio refém. A gente ainda não sabe atuar da maneira que eles atuam. Esta é a verdade. Isso aí eu, eu tenho falado isso em, em, em algumas reuniões e sou criticado por isso, mas eu estou colocando aqui minha opinião como cidadão mesmo. Nós é, não sabemos atuar nessa área como eles atuam Porque eles não têm escrúpulo Eles não têm ética nenhuma Então, eles, eles têm um, o, o alicerce deles ali é a mentira Mas vamos lá, vamos para os vamos fatos Você falou essa questão hoje do, do vereador aí, desse rapaz aí que você falou Então, o que é que acontece? Ele pegou um vídeo de 2017 Vida do Carnaval de 2017 E é, contextualizou como é, 2020 e é interessante que eu recebi de uma pessoa próxima é, esse vídeo, é, já no Facebook dessa pessoa, é, e colocando, olha aí o governador que estava sabia de tudo, quer dizer, e é como você vai olhar, uma pessoa que não, é, não, é, não tem um relacionamento próximo nem nada, mas está lá, uma pessoa que você conhece. E aí você vê o, o pensamento daquela pessoa que de uma, de uma é, forma ou de outra você conhece e que contextualiza aquilo e que opina e adjetiva é, o cantor Bel, que também é vítima desse fake né, que é esse é clete com banana ele está apurando lá com a turma da técnica para ver o áudio para saber se efetivamente ele falou em algum momento a palavra vírus, eles estão duvidando o que eu estou querendo dizer é que é um vídeo de 2017 e eles querem uhum. contestar o de 2020 e sai espalhando é... O secretário do Nordeste, secretário de comunicação do Nordeste, nós fizemos uma reunião há mais ou menos 15 dias e a gente preparou, uma, preparou um documento, já é um esboço, na verdade, é, preparando um documento, eu já encaminhei ao governador, o é, Rui Costa, ele vai encaminhar aos, aos demais governadores para opinar, que mostra, se você quiser até eu lhe passo isso, esse documento, que mostra exatamente o que os governadores do Nordeste estão sofrendo com as fake news. É uma coisa diária. Eu tenho vários exemplos aí para você. Alguns até são engraçados. Eu não nego não, são até engraçados. Para não chorar, a gente tem que achar graça. <risos> e, é, é... e aí, comecei com a senadora, com a, com a deputada Líndice da Mata, que é a relatora do projeto da, da, da, CPI, da, da CPI das fake news. Fake conhecendo... news, e é, eles pediram mais 180 dias não acredito que, que eles, vão, eles vão conseguir terminar, mas enfim é, a CPI está lá o, da, o senador Ângelo Coronel também que é da Bahia, disse que vai mergulhar no fundo, ou seja a gente precisa saber é, efetivamente quem são os responsáveis dessa milícia digital uhum. é uma milícia e aí quando você vai que você mergulha um pouco mais você vai ver que o Brasil, é, 80% das pessoas no Brasil usam fake news, 80% do do, do, do, do do Brasil. Aí você vai ver que 62% dessas pessoas, elas ainda não sabem o que é fake news, então elas não, não apuram. Uhum. E aí você vai ver em outra pesquisa que o Brasil é o terceiro país em vulnerabilidade fake news, por causa do WhatsApp. Eles, nós só perdemos para México e para Turquia, você tem uma ideia. Então, você veja o quanto é fértil esse caminho para você espalhar mentira. Eu aí, vi, André. Diga, não, diga, diga, desculpa. Aí você, você faz o quê? A gente se organizou, né, enquanto Nordeste, comecei aqui com o secretário de Segurança Pública, Existe aqui uma delegacia de é, crimes Ligado à cibernética Ele está atento também pra, é, Conversando com Outros é, secretários de Segurança Pública do Nordeste Para ver se, se faz um trabalho em conjunto O governador do Ceará Santana, Apresentou um projeto é, Apresentou um projeto De lei de combate A fake news Mutando, quem, é, praticar, Quem compartilhar Fake news O governador Rui Costa essa semana também do mesmo jeito. Eu vi que vocês mandaram um projeto no dia 5, agora de maio. No, no que mas consiste eu... esse projeto? Isso é sempre uma coisa muito perigosa, muito polêmica, porque combate fake news, mas tem a questão da liberdade de expressão. Como, no, no que consiste? Mas quem lê, viu, Vilmiro, é até importante até você ler, ele trata especificamente de fake news. Aí a turma, a turma dessa, esses fascistas aí é, começaram a falar ah, está, é, estão querendo... É, Csa, a liberdade de imprensa pelo amor de Deus, o projeto não tem nada disso só você ler o projeto e você vai ver que não tem nada disso ele se refere especificamente a fake news e absolutamente mais nada ele não, ele não tem nenhum ponto de censura à imprensa ou de erro de informação da imprensa ele fala exatamente em fake news em, em, em notícias falsas não é, a notícia incorreta que acontece, a gente sabe que está no dia a dia que é, o jornalista é, do, do jornal impresso da televisão do, do digital, ele pode cometer algum equívoco na informação, mas é diferente de você inventar, é diferente de você inventar E, no, então, e o que que prevê em termos de penalidade? Multa, por... multa, multa. multa, multa e aí você remete você remete ao código penal porque é, qual, qual é a questão da, dessa questão qual é a questão da, da fake news ela injúria, calúnia e difamação uhum. esse é o e, esse, e, e esses três tópicos estão é, explicitados no Código Penal. É, é, eu não tenho noção exatamente, não sou não sou da área penal, da área crime, mas assim, é, em última instância, você tem pena de seis meses a, a um ano, um ano e meio de prisão. Então, é, é você tipificar como crime, entendeu? É, o que a gente está querendo chamar a atenção é justamente para isso, para é, as pessoas tomarem cuidado e dizer o seguinte, ó, fake news é crime o código é, eleitoral, a lei eleitoral, ela inclusive, ela a partir do momento daquela ação do contra o, o, o Supremo, né, que o inquérito está aí em aberto, é, ela ela ela cria a questão da fake news fazendo um vínculo com a legislação eleitoral. Por que isso? Né? Os ministros é, do Supremo foram vítimas também é, da fake news e, e decidiram abrir esse inquérito. Então eu acho que com o inquérito, eu acho que com é, o inquérito do Supremo, Supremo Tribunal Federal, e com o inquérito é, e, com, e com a CPI, eu acho que a gente vai avançar para desmascarar esses calhordas. São criminosos, são milicianos mesmo, milicianos é, digitais. Eles fazem, quando aqui a gente faz uma, uma fake news, você vê os rumorzinhos lá, as mensagens são as mesmas. Quando você vai olhar, uhum. é tudo direcionado. A gente tem mais acesso aqui, a gente fez uma, um grupo realmente muito bacana no Nordeste. Então, a gente olha, é, teve uma dos inspiradores. Aí você olha, eles distribuem o card, aí botam a foto do Camilo, a foto do, sei lá, do L, a foto do Rui, e do lado bota a foto do, do ministro da Saúde. Aí vai, comprou, portanto. Ou seja, eles agora, a bandeira deles é o seguinte, é, o Nordeste está, os governadores, na verdade, eles estão até falando com todos os governadores, estão superfaturando, é, superfaturando respiradores e, e produtos de saúde. E aí a gente pega aqui para é, combater também tudo isso, a gente criou o um Comitê da Transparência aqui. O governador ontem conversou com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conversou com a procuradora do chefe né, do, do, do, do Ministério Público aqui na Bahia, os três, Ministério Público, Governo do Estado, e Tribunal de Contas do Estado, é, se uniram para formar um comitê, um comitê para acompanhar todos os processos relacionados à pandemia, ou seja, processos de compra, processos de atos, para é, ter o máximo de transparência possível. Para evitar o quê? Para evitar, para combater, na verdade, os canalhas de plantão aí da milícia digital. Ou seja, vocês estão em duas guerras Uma guerra contra o coronavírus Que continua avançando E eu tenho visto que o governo aí da Bahia Tem tomado várias iniciativas E essa guerra contra essa milícia digital né? vocês, vocês têm Nesse levantamento que vocês fazem Quantas fake news, por exemplo Já são disparadas por dia Ou uma média por semana Vocês têm, têm oh, ideia? Não? É, assim, Miro O que a gente nota É que no mínimo eles fazem uma por dia é e bem... é tudo profissional. É um profissional. Negócio profissional. É profissional. E aí eles colocam, rapaz, qual o contexto? É, é, é bom, vamos resumir aqui nesse contexto de pandemia. Então, é, você tem um lado querendo que faça-se justiça, a maioria dos governadores, e prefeitos também, ó, oh, tá aqui, vamos preservar a vida, nosso, nosso foco é salvar a vida. E tem um lado aí do, do, do, da, do governo federal que abre tudo, é, gripezinha, e por aí vai. E a culpa vai ser do, do, dos governadores, o desemprego, para parará, parará. Então, você tem esse contexto. Nesse contexto, o que aquele é que ele faz? É, teve um... Vou dar um exemplo aqui da Bahia. Semana passada, talvez, 10 dias, talvez, é, eles colocaram uma fake, e aí foi bom que o Brasil inteiro desmascarou, ele coloca o seguinte, que o governador da Bahia estaria pedindo... A prefeita de Porto Seguro, aqui no extremo sul do estado, para fabricar, é, inventar leitos de UTI. Ah, verdade. Mas... Isso aí, bom, bom que todo mundo desmentiu, mas isso rodou, Milo, rodou o mundo inteiro. O negócio. E, e, e quando você vai olhar, é, é, é o vídeo, a vida não tem nada. Mas o, eles são tão inteligentes que eles colocaram áudio. E colocando, vejo vida, olha o vídeo, que o governador da Bahia, do PT, é, propõe a PT, enfim. E aí eles colocam é, por semana essa questão de fabricação de leitos, de superfaturamento de, de, de máscaras, de superfaturamento de, de respiradores. É, uma, é um exército, rapaz, para você combater. Eu, eu, eu respondendo a sua pergunta. Ele diria o seguinte eu, eu acredito primeiro que uma por dia no mínimo no, no contra os adversários deles tudo bem organizado sempre com um assunto que esteja em pauta nacionalmente sempre com um assunto que esteja em pauta é, e nós do nordeste a gente tá tentando combater com criamos aqui um, no, no site da Secom você pode dar uma olhada é, a Bahia contra fake news Denuncia. Ah, aí eu acho que não sei se está pronto hoje ou amanhã estamos lançando um site só, pra, só de fake news Pernambuco colocou mil, três profissionais só para cuidar de fake news Pernambuco, é, o Ceará fez também a, a questão do, do, do site do, do, desse negócio do, do, tipo assim uma central de fake para combater fake news você imagine o quanto de tempo aí estava... Nós, nós gastamos durante a semana... Para cuidar disso. 30% do nosso tempo para cuidar de tecnologia Não é mole. Não vamos, é mole. Vamos, deixar, vamos deixar esses milicianos digitais para lá e vamos entrar em outro assunto aqui, André. Como que a mídia tradicional aí da Bahia, a mídia comercial da Bahia, tem tratado a questão do coronavírus, das ações do governo... O que, que tem sido de positivo e também o que, que tem de negativo? Eu tenho visto muito comentaristas de rádio nessa linha do que tem que acabar com o isolamento, tem que abrir tudo. Muitos comentaristas, alguns até de televisão, que né, tem a questão da publicidade, que tem feito uma onda pelo relaxamento da quarentena. Como que tem se dado isso aí na Bahia? O que é que de positivo e negativo na mídia comercial? Olha, olha Miro, de uma maneira geral... É, eu tenho achado o comportamento da mídia bem positivo aqui na Bahia, da mídia tradicional. Tá. É, você tem uma outra, uma outra, vamos dizer assim, derrapada, né? uma outra maldade, mas, de uma maneira geral, é, eu, tô, eu tenho achado o comportamento positivo. É, o que é que facilita nisso? O que é que facilita? É, o governador, ao longo aí de sua seu governo, desde que ele foi eleito e que foi reeleito, o governador, ele tem é, sido criticado pelo fato de ele ser um mau político, é, de ele ser apenas gestor. E ele encarece de uma maneira muito natural. Mas, assim, às vezes até aliados o criticam pelo fato de ele tratar o prefeito de oposição da mesma maneira que ele trata o prefeito da situação. Então, ele ele não pode ser acusado de maneira nenhuma. Isso aí eu ouvi, eu ouvi de um deputado de oposição, pô, é, é, quero dizer, eu preciso dar uma porrada nesse cara, eu preciso bater nele, mas nessa eu não tenho como bater nele nessa, nessa questão pelo tratamento que ele dá aos aliados e aos adversários. É, e aí ele se reúne virtualmente com prefeitos de oposição dos mais diversos partidos, com prefeitos de situação. Ou seja, não há nenhum tipo de benefício para esse ou aquele, esse ou aquele é, é, é, prefeito. E aí é, a mídia percebe isso. Na capital, é, você tem um adversário, que é o prefeito Assem Neto, um adversário político, histórico, é, e que o prefeito é, e o governador hoje, por exemplo, estavam dando entrevista no horário é, do meio-dia tela dividida na emissora de televisão. Ontem deram entrevista coletiva que o prefeito vai fazer aqui uma, ele não quer chamar de lockdown, mas uma espécie de fechamento de algumas de alguns bairros aqui de Salvador. Então, pediu apoio do governador o governador deu e anunciaram juntos isso. Então, eles estão tendo um relacionamento republicano civilizado. Isso aí a mídia percebe. Então, aquela coisa que a gente que é jornalista sabe é a eu vou aqui, vou ouvir o prefeito para bater no governador, vou ouvir o governador para bater no prefeito. Não está acontecendo. É, então, está existindo aí uma... Os principais formadores de opinião estão de acordo com o posicionamento do governador de isolamento, de medidas restritivas, de, primeiro, valorizar a vida e de um posicionamento bastante crítico ao governo federal. E, lá atrás, é, quando... O presidente reuniu os governadores do Nordeste, virtualmente. Então, logo terminou a reunião, o governador fez um depoimento elogiando a reunião e elogiando a intenção do governo federal de coordenar uma ação para o enfrentamento da pandemia. Durou 24 horas. <risos> pois é. E aí o presidente começou a bater, a atacar os governadores, enfim. É, teve uma reunião com o ex-ministro Mandetta Teve uma primeira reunião Com o, o, o segundo ministro O ministro aí atual estão, e... chamando Nelson, estão chamando de Nelson Reich Nelson Reich <risos> <risos> Aí a primeira reunião foi falando, Aqui, obrigado, agradeceu E sentiu o ministro bem intencionado Na segunda reunião, nada E aí, foi, depois daquela reunião Foi que é, o presidente atacou o governador é, naquela, naquele episódio de é, para Rui Costa deixar de palhaçada, aquela coisa lamentável. É, mas, assim, a imprensa tem noticiado, é, fez outra, veio uma maldadezinha ali, mas a gente está conseguindo é, administrar bem, está conseguindo se relacionar bem. eu Aqui, no que diz respeito à imprensa, a gente não tem muito o que se queixar, não. Uma última questão para fechar aqui no o nosso papo rápido. Como que tem sido a, o trabalho aí da Secretaria de Comunicação? Vocês têm vários instrumentos, têm um excelente trabalho com a internet, né? tem aí na Bahia uma TV educativa muito forte, que cresceu muito audiência. Como que tem sido o trabalho da, da, da comunicação no enfrentamento da, do coronavírus? Deixando de lado a milícia virtual, mas no enfrentamento do coronavírus. O que, é que vocês têm feito? Quais as ações mais importantes? Bom, é, primeiro, Miro, quando é, lá atrás aí, sei lá, nem me lembro quando, logo quando começou, a gente é, teve um caso de um colega suspeito. E aquilo ali é, funcionou bem como um alerta para a gente. A gente já tinha todo um plano né, de, de home office, aí a gente antecipou esse plano. É, graças a Deus o colega testou negativo, enfim... Mas serviu ali como um alerta para a gente antecipar Então hoje aqui na Secretaria é, A gente Estou aqui é, Excepcionalmente sem máscara Para dar essa entrevista, tô sozinho aqui Numa sala numa sala de reunião Mas é, a gente Primeira coisa, a gente reduziu Aqui o pessoal De limpeza, o pessoal é, Enfim, de administração Um revezamento, onde tem 10% De pessoas circulando aqui é, fizemos uma, um processo de, chamado de sanitarização aqui da, na, na secretaria é uma higienização na verdade temos tomado todos os cuidados aqui com, com os profissionais então a turma está trabalhando em home office e uma turma daqui da, da, da secretaria de comunicação a gente é, emprestou a secretaria de saúde é, e aí amigo é Gincana então, a, a site, é, contato sistemático, sistemático do governador com a, a mídia, é, produção de vídeos, assim, a gente aumentou muito a produção de vídeos informativos, vídeo, vídeos é, educativos, vídeos você assim, até apelativos, mas, pelo amor de Deus, fique em casa, é, <risos> use máscara, a gente está batendo muito nisso, usando criamos umas tirinhas, né? um, Eu vi. um desenho animado para... É, fizemos uma homenagem, também um vídeo em homenagem aos profissionais que estão nas ruas, é, segurança pública, bombeiros, é, profissionais de saúde, é, o aplicativo 155, o, o telefone 155, o aplicativo é, é, monitora a corona. É, a gente está aqui também passando por, por uma questão, nesse inverno se aproximando, é uma questão da, da da chikungunya e da dengue. A gente está percebendo que os casos estão crescendo, então a gente faz campanhas educativas. É, exploramos muito o secretário da Saúde é, e, e a, a subsecretária, que são pessoas que estão sempre à disposição da mídia. Então, assim, a gente está revezando porque estão à beira da exaustão. O governador Rui Costa, é, ontem nós demos três, quatro, sei lá, cinco entrevistas na. A gente ainda faz uma live, todo final do dia, para... Então, são pessoas assim, que estão se, se transformando em verdadeiros gigantes no que diz respeito a atendimento à imprensa. Então, máxima transparência, Nilo, máxima transparência. É, com a questão de ocupação de leitos, com a questão do número de, de, de óbitos é, diários, número de casos, crescimento. É, temos regionalizado a informação A gente, ontem, por exemplo A gente disponibiliza o canal do YouTube Recebe perguntas de rádios Ontem foi, que André, ontem foi, extremo sul do estado O governador falou Meio dia, ontem, sete horas da manhã Ele falou com é, a região do sudoeste Hoje, sete horas da manhã Ele falou com uma, uma região próxima ao sudoeste Falou para a Jiquié e para a Ipiaú enfim, a gente está aqui se virando, tentando uma coisa sempre é, planejada, uma estratégia de comunicação sempre proativa e falando a verdade, a gente não está, é, aqui a gente pode ser acusado de qualquer, pode, a gente pode ser até acusado de incompetente, mas a gente está é, praticando máxima, transparência como deve ser o serviço de comunicação. André, te agradeço muito. Excelente, muito, muito rico em informações. Vamos ficar antenado nessa questão das fake news aí no, no Nordeste, esse, esse ataque desse outro vírus, né? denunciar mais. Te agradeço muito mesmo, viu, mestre? E força aí, se cuidem bem. Bom trabalho aí, tá? Obrigadão. Obrigado pela oportunidade, rapaz. Pelo amor de Deus, ajude a gente aí, que esse fake news, rapaz, é uma. É uma. <risos> É uma, é uma peste. Com certeza. Não, pode ficar tranquilo, vamos, vamos divulgar mais isso. Ajuda a gente, viu, amigo? Forte abraço. Bom, se cuide você também.